Ai, Oh, meu amor, aqui, gravando comigo. Coisa mais linda. Ah, que orgulho. Você tá bem? Tô bem, tranca, e você? Ah, tô daquele jeito, né? Eu tenho aspectos filosóficos muito além da compreensão humana. Então, eu vou me limitar a dizer que estou fodástico, tá? Porque senão situar o nível Sim. de cognição necessário para incorporar a perspectiva uh, necessária para perceber o início do quanto eu estou bem, aí vai ficar difícil. <risos> tô brincando. Vamos lá. Uh, por que o ser humano não é pleno? Porque a plenitude não é um estado natural. Né? Por que, que o ser humano ele não chega a, uma, a um ponto onde ele expressa naturalmente o que ele almeja para seus momentos? É, é complexo, isso é complexo. Mas eu posso dizer que a plenitude, a serenidade, a saciedade, a capacidade de interpretar, coligar, se situar, favorecer e proporcionar uma vida plena é um processo orgânico para todo e qualquer organismo. Tá, Há assim, uma é? ciência Pô. que somos cientes e por meio da cognição escolhemos maneiras para exercitar essa ciência. Os problemas... Né? Os problemas de qualquer prática ou praxis... Eles estão onde o ser tem que alcançar a plenitude, alcançar o deboísmo, alcançar qualquer estado que ele assim almeja. Entende meu docinho de coco? Acho que sim. Porque se é natural do ser, ele não precisa alcançar, ele não precisa se condicionar. Oh. Tá, mas... É, é uma coisa que eu venho pensando ultimamente... em questão de meditação, né? Porque... não sei, é, é muito pensamento ao mesmo tempo, então... se é natural, por que que fica, então? Isso. Essa bagunça de pensamento... Porque eu venho pensando muito nessa coisa de ter uma mente mais... Bom, na minha perspectiva, é mais organizada. Sim. Não seria prender... Vamos dizer, não seria silenciar ela. Mas também... Não sei, para mim seria um relacionamento, sabe? Olha, isso eu quero pensar neste momento, isso eu não quero... As pessoas falam muito em questão de ter uma mente mais silenciosa, mas não indicam como fazer isso. É, a mente ela é orgânica. Então, ela, é, ela se adapta ao seu contexto mental, ao contexto mental do ser ali a qual a mente media seus desejos, pensamentos e crenças. A mente é uma espécie de secretária tá? Muito eficiente. Sim, ela informa. Ela informa formas. Então, quando você está diante de uma hidrosilhada, você está diante de um contexto, de uma sessão, de uma escolha, a mente, ela informa todos os dados que você tem no seu subconsciente, na sua história, para que você tenha Conteúdo para exercitar a melhor escolha. Tá? Uhum. Até aí não há problema. O problema são os links. Quais links? Né? Não há uma construção, não há uma... Como que eu posso dizer? Não há uma... Uma experiência construtiva. Não há uma lógica construtiva. Não há uma lógica intuicionista. Por quê? Porque se você está indo comer um lanche, você gosta de lanche? De fast food? Ah, não como muito não, mas pode ser o exemplo. Beleza. Então você está indo comer lá um fast food. E uh, você pode uh, ter a escolha de ir ou não ir. Você pode ir em um outro restaurante, comer qualquer outra coisa. Uhum. É uma escolha simples. Através de uma lógica, você estabelece uma, um esquema de símbolos. tá? Se não houvessem rupturas em seu sistema operacional, em sua mente, em suas intenções em seus corpos, ah, não haveria a, a aplicações e links que fazem de uma pequena escolha um processo em cascata mental com várias possibilidades de... Não, sofrimento, descuido, esquecimento, negação, minimização, ah, preconceito. Então, tá. nós estamos identificando o problema. Temos... Eu te cortei, né? <risos> se acostume. Desculpe, mas se acostume. Ah, você tem uma escolha, uma escolha simples. Mas o processo não é simples porque o que é acessado na sua memória, ele está linkado em um sistema de redes muito complexo, mais complexo do que deveria. Não há um organograma, não, há, não é orgânico, não é organizado o processo de acesso a certas informações. Mas eu não entendi, é, não sei, até agora eu entendi como se esse, esses links fossem algo não saudável. Mas pra mim, isso é, por exemplo, é, quero ir comer alguma coisa, mas, por exemplo, às vezes já vem um link de que tal lugar eu não gostei, tal lugar eu, eu gosto, então esses links... O é link assim, não é ruim. O link é ótimo. O problema é a falta de organização dos links, né? Uhum. Que você, com uma ideia, você tem um, um acesso a muitos e muitos links. Tá, e Aí a mente pra... traz, sim, a mente traz muitos links à tona. É difícil organizar esses links e uh, é complicado lidar com isso. Por exemplo, você falou da, da meditação. Quando você vai meditar, você pensa em uma ideia. Aquela ideia tem muitos outros links. E a mente, como ela é eficiente, é a secretária dos sonhos. <risos> Literalmente, ela computa muitos links e traz à tona muitas variáveis. E lidar com isso, mediar essas informações, foge um pouco a regra do estado de bem-estar, que é o conceito de meditar. Entende, meu, meu bebezinho? Entendo. Tá. Então, e aí vem as confusões já... mentais. E a confusão, porque aí uma ideia tem mais peso do que a outra. Você acolhe uma ideia e nega a outra. Você não está habituado a negar ideias. Então você não, não entra em um processo de negação saudável. Uhum. Então... Um... O processo é baseado em certos teoremas. Então você faz uma negação. Você afirma algo indo contra aquela ideia. E há um contraponto ali. Porque parte de você acredita naquela ideia que você está negando naquele momento e naquele contexto. Então, é, mas... a declaração... Oi? Não, mas que às vezes eu percebo que eu já compreendi aquela ideia, não quero aquele padrão, nego, mas mesmo assim fica voltando a ideia. Então, você nega naquele contexto, naquela situação. Você tem uma proposição naquele momento, naquele contexto, você não, ainda não tem o desenvolvimento para gerar uma interpretação condizente com a profundidade daquela ideia que você negou. Então você ainda não tem a maturidade a habilidade, né? Você ainda não tem a estrutura para dizer eu não quero essa ideia ao nível administrativo da sua própria mente. Louco, né? Vamos lá, hoje você tem 23 anos, não é? É um personagem, Sim. né? É um personagem. <risos> É uma ótima idade. 23 anos. Ah. Então, você tem processos de inferência fundamentais. Você tem ah, referências e pontos que fundamentam suas expressões. Crenças fundamentais, tá? E você formaliza isso no auge dos seus 23 aninhos. Né? <risos> e você argumenta em cima disso. E você um, estrutura teorias, você associa experiências, você estabelece conceitos, intuições, significados, valida, estabelece probabilidade para que aquele desejo ocorra, interpreta, né? traz uma dialética de realização. Você planeja o que é ótimo. Só que vamos supor que esses teoremas iniciais, essas referências, essas inferências, todos esses processos, eles não são muito saudáveis, pois são baseados em pontos dissociativos. São imaturos. São baseados em um controle dissociativo das coisas. Agora, vamos no exercício mental, onde supostamente você teria 30 anos, tá? Supostamente. <risos> <Okay>. uhum. <risos> é uma verdade construída. É uma habilidade de ver com a hipótese, caso você tenha 30 anos. <risos> você tem um processo... Ah, quase que um processo baseado em, em semântica. Quase que um processo baseado em uma... Ah, É um efeito em cadeia, tá? E esses efeitos em cadeia são baseados em uma cadeia de momentos temporais. E você com 30 anos tem um nível de maturidade X. Aquela ideia gerada e sustentada nos últimos sete anos que compõe o seu subconsciente, ela já tem diversas associações e diversos padrões. Ele já tem diversos links, entendeu? Sim. Vamos supor que essa ideia ela é um trauma, onde você ficou chateada com alguma coisa e ainda comer hambúrguer de uh, manhoca. Tá? <risos> é, quase você foi convidada a comer hambúrguer de minhoca, uh, você lembra disso? e isso traz outros links, traz ou muitas outras ideias e gera um estado de confusão mental. Caso esse estado de confusão mental seja grande o suficiente, você um, não consegue operar seu foco e você entra em estados de pânico. Uhum. Isso é ruim, mas Suponhamos que você, no auge dos seus 30 anos, você estuda com tranca-rua. Aí você ouviu em outros áudios, ouviu em outros, outros ensinamentos, que você pode dizer não para aquela ideia e focar em outra ideia. Ok. Sim. Aquilo funciona naquele momento, mas aquela ideia volta depois e você fica brava. Aquele viado, né? aquele viado não é xingo, né? Aquele aquele aquele bruto do Tranca-Rua me disse uma coisa e eu ainda estou voltando a essas ideias isso me irrita hoje já temos avanços nós já temos um nível de mapeamento aonde podemos aprofundar um pouco mais para você efetivamente mudar aquele processo ao nível de acesso do exército, daquela, onde foi gerado aquela, aquela crença, onde foi gerada aquela, aquele ponto de associações e links, você precisa de um nível de maturidade no presente. O nível de maturidade das suas habilidades do aparelho psíquico. Você ah, tem uma, uma, uma formalidade condizente com o seu presente. Carro, isso é muito difícil, você está condicionando a minha paz, a minha evolução. Isso parece muito com processos anteriores aonde eu sou o carrasco de mim mesmo. Olha, para você lidar melhor com as situações, você se prepara, evolui. Para você acessar certas responsabilidades, você precisa de certas habilidades. Então o próprio sistema mental, ele é autoprotetivo. Ele não dá os acessos assim, tão, tão livres. Tá? Mas a beleza do conteúdo de hoje, meu docinho de coco, é que você pode delegar isso a alguém que tem essa habilidade. Um, alguém de forma direta ou indireta. Vamos supor que você procura um terapeuta uh, que você confia, um terapeuta holístico ou psicólogo, ou um psicanalista, ou psiquiatra, não importa. Você confia no ser. E esse ser tem um nível de maturidade para contribuir com o exercício da sua agência naquela situação, naquele sentido... Aquele problema em si. Ok? Ah, não terminei ah, ainda. tá até tá aqui, okay? Ah, tá, <risos> ok? Entendi. Tá ótimo. Vamos supor que você não quer fazer isso com outra pessoa. Não quer fazer isso com nenhum profissional? Você não quer, você quer evoluir e aí você vai se culpar porque as ideias continuam vindo. Você também pode delegar isso à sua coroa, você pode delegar isso ao seu credo, ao Espírito Santo, ao pastor. Você pode delegar isso a... A em uma reza, você pode delegar isso no que você quiser fazer com relação às suas crenças e seu credo. Ainda assim você não quer, ainda assim não é o meu método. Eu sou imperatriz de mim mesma, né? Eu acho magnífico. Então eu peço um pouco de paciência e foco administrativo nas ideias que a mente vai trazer e paciência com a mente, pois ela está fazendo o trabalho dela. Em uma hora, o ser vai organizar a casa. E se está aqui ouvindo, está estudando, vai ser mais rápido, né? É porque a minha dúvida seria como delegar uh, a administração de uma ideia para outra pessoa que não sou eu. Como é que a outra então, pessoa vai fazer isso por mim? O envolvimento é muito maior do que parece. Tá? Uh, quando você chega para alguém e conta um, uma coisa pessoal, você envolve a mente daquela pessoa aquele contexto, você gera um processo simbiótico, energeticamente falando, tá? Quando a coisa aquilo acontece, os dados que você trouxe entram em contato com um outro cenário. E se aquele ser tem um nível de maturidade suficiente, a a escolha daquela ideia e o acesso àquela ideia se tornam mais acessíveis, se tornam mais tranquilos. Um outro padrão para envolvimento: você tem uma amiga ou um amigo que você confia muito e você está triste. Você ama o ser. Ninguém aqui é está falando de contexto sexual, mas estamos falando de amor incondicional. E ali você explica o que está com a causa da sua tristeza, o ser vai receber aquilo, vai se envolver mentalmente com aquilo, vai se envolver emocionalmente com aquilo, e os padrões mentais e maturidade daquele ser vai contribuir com você que está lidando com o fato que lhe entristece. Tá, e esse envolvimento resolve? Se o outro ser tiver o um nível de maturidade, resolve. Mas caso não, caso contrário, não, o processo resoluto das coisas é um pouco diferente. Nós temos processos administrativos das coisas. Porque a mente trazer muitas coisas à tona não é um problema. A questão é gerenciar os links que já estão prontos no subconsciente. E é um quest... processo. E as questões, por exemplo, de comando? Eu mesmo eh, mandar um comando para a mente, por exemplo? Não há nenhum problema. É um comando operacional. Você diz, mente, eu não quero que você me lembre... Da, da merda, da experiência lá do, ah, do... da casa de hambúrguer do palhaço. É, eu quero ir lá tranquilo. Ela não manda, não manda informação. Mas isso... para você conseguir fazer isso, você já tem que ter um nível de maturidade ah, correspondente com a sua independência, por exemplo. Você tem que ser um ser que tem clareza no seu desejo. Eu quero. E dá para ver muito na linguagem. Na linguagem do ser. Eu quero, eu faço, eu penso. Eu uma, o ser tem uma linguagem individualista. Isso é ótimo. Então ele já consegue dar esses comandos. Que é o teu caso também, né? Já no auge dos seus 23 anos, já tem. Okay. Já tem essas habilidades, isso é ótimo para a sua vida. E uma coisa, a questão do, do trauma que você falou aí e de linkar por uh, que eu uh, na maioria das vezes linko as experiências uh, sempre com coisas ruins, por exemplo, comer hambúrguer. Pode ser que é, algumas vezes eu comi e não gostei. Mas tem várias outras experiências também que eu comi e gostei. Porque que a maioria das vezes eu linko com a coisa ruim. É ruim não. Uh, não saudável. Que eu não gostei. Tranquilo, pode pôr, pode pôr ruim. ruim para você. Que eu não gostei. Que, Sim, é, que tá eu não bom. gostei. É... O que acontece é que o bug da falta e o bug da, da, do perigo, esses efeitos colaterais de falta, é, geraram um processo mental de autoproteção, onde a proteção, a segurança e a vida são prioridades. Por isso que o que vem à tona com maior peso instintivo é o que você não gosta. Para você saber o que não gosta, para focar no que gosta. Como é que resolve? Estou vendo mente já. <risos> Novamente, nós esbarramos na questão da maturidade. Se eu tenho maturidade e segurança, esse instinto esse não é ativado com nenhum gatilho. Esse instinto não é estimulado com qualquer situação ou interpretação minha. Isso também é um processo que, infelizmente, leva tempo. É, não. Maturidade, em que sentido? De, de perceber que aquela ideia não está sendo legal? Maturidade, e... quando a gente, sempre que a gente fala maturidade, são as habilidades do aparelho psíquico, né? Tá, mas ainda para mim não ficou claro como que essa maturidade faz esse processo de linkar com coisas que para mim o é desejo é manip... Sim, o desejo é manipulado por várias habilidades. A funcionalidade. Qual a funcionalidade perante o meu desejo de ficar feliz? Uh, essa ideia primária do medo e da insatisfação tem. Qual é a funcionalidade... Daquilo para a minha serenidade Onde os fatores da minha serenidade são correspondidos ou não Qual é a, a função perante a minha felicidade naquele contexto Então, a, todas essas esses, esses finalidades <risos> são, são habilidades que nos tornam hábios naquele contexto, naquela situação. Nós computamos as ideias e os fatores de forma correspondente ao nosso grau de consciência. Até essa computação é uma habilidade. É uma computabilidade. Então, são todas essas habilidades que correspondem ao nosso aparelho psíquico que favorecem a interpretação e a contextualização daquele evento. A mente não para por causa de muitos links e, e, e ser muito difícil a gente exercitar essas habilidades com tantos cenários ao mesmo tempo e ainda aí, de forma serena e saudável, comer batatinha que não é batata. Então, é, essa questão que as pessoas dizem muito de estar no agora vai depender de um certo refino, de maturidade. Sim, sim. E se o ser se cobra ao ponto de ter agonia por não conseguir, para por aí. Não é, não é a sua incapacidade, é a falta que o ambiente tem em não favorecer experiências e uh, explicações e informações para os, para sua maturação. Então, não se cobre. Não é porque você não consegue que você é inferior, você não consegue ainda. E, e o desenvolvimento dessas habilidades vem como? Com conhecimento, porque às vezes estar tá no, no mesmo ambiente, como faz para ter esse desenvolvimento? É conhecer, conhecer a mente é importante, é um dos pilares, na minha opinião, porque observar os padrões mentais contribui com o autoconhecimento. As habilidades são inatas, você não adquire, isso também é outro pilar fundamental. E a descoberta, a clarificação dessas habilidades, sabendo que são habilidades e não metas, é um outro pilar importantíssimo. Com a autoanálise, com a observação de padrões, com estudos, com o suporte, é, você chega lá sem nenhum problema. É, uma coisa vai, vai traçando outra, uma coisa vai se conectando a outra, você vai ficando curiosa, você vai buscando, você vai lendo aqui lendo a colar. Não necessariamente você precisa entrar de cabeça única e exclusivamente nos conteúdos deste, dessa instituição. Não. Todo lugar vai gerar reflexões, interpretações e downloads. Entender. Então, esse áudio ele não vem trazer a solução, mas ele situa. Sabendo onde estamos, para onde vamos e como vamos, nós nos estabilizamos e entendemos ah, o nosso contexto e o nosso momento. E podemos sair um pouco do controle, porque já não precisamos estar em estado de alerta constante. Quem diria conversar com a quantidade de alto gabarito nos seus 23 aninhos, né? Isso é um orgulho. Se eu fosse você, eu ficava feliz. Ah, tá bom. Tá, tá bom. Alguma outra dúvida? No momento, não, tranca. Muito bom, Eu adorei, adorei, leve, energia leve, energia serena, que todo mundo fique bem, que todo mundo seja ah, energizado com a paz do docinho de coco, né docinho de coco? <risos> Se assim a pessoa quiser, tchau, boa noite. É, sempre.